Olá a todos, esse é o seu canal favorito da internet Meu filho agora só quer ir ao estádio de futebol Acho que esse cara estava com muita fome Levaram o meu sanduíche Pode continuar a entrevista, esse animal não vai te atrapalhar Não quero dar entrevista. Eu te avisei não faça isso, senão você vai cair. Olha o que esse animal fez com essa repórter. A previsão do tempo, para hoje. <risos> Ei, hey, <can> the... <risos> você <risos> <risos> o a é Rádio não importa <risos> é não. Falha técnica. O <risos> que Ei! O que você está fazendo? Oi! Esse entende como fazer um belo chute. Obrigado por <risos> nos assistirem e até o próximo vídeo.